estimular profissionais que trabalham com a economia criativa. Esse foi o objetivo do Conecta Distrito, evento com palestras e apresentações artísticas que aconteceu entre os dias 12 e 13 de agosto. A economia criativa são todas aquelas atividades né, que tem por base o capital intelectual, a criatividade, a cultura, a inovação, eh, que geram valor. Né? E aí é um leque muito grande de atividades que vão desde a o artesanato, a pintura, a escultura, passando pela música, pela dança, uh, pelo design, pela arquitetura, pela gastronomia. Esse evento tem o um grande objetivo de, como o próprio nome sugere, né, Conecta Distrito, de fazer a conexão desse movimento que é o Distrito Criativo Centro gari com, com a cidade, com Santa Maria, principalmente com os criativos. Justamente atrair a, as pessoas que trabalham com a economia criativa, que trabalham com, com as atividades ligadas à economia criativa. A Vila Belga foi o palco das atrações, local onde nos domingos recebe uma das principais feiras da cidade. O bric da Vila Bel. E é bastante interessante que a gente invista na economia criativa, né, para mostrar o diferencial que ela faz, né, porque a economia criativa ela trabalha com a cultura, né? então para nós que produzimos itens de cultura eu acho que é bastante significativo que seja destacado né? e esse tipo de economia destaca. O evento foi uma das ações do Distrito Criativo Centro Gari um movimento que incentiva a revitalização de espaços culturais e históricos em Santa Maria. Está havendo efetivamente um grande movimento de, de forças vivas para que essa, as intenções a qual o Distrito Criativo se propõe sejam atendidas. Né? Existe, logicamente, hoje um, um passivo de infraestrutura neste espaço que a Prefeitura precisa dar conta, né? precisa resgatar esse passivo. Mas isso é um movimento que transpassa uh, simplesmente a atuação da Prefeitura. A UFSM está presente como uma das parceiras do movimento nas iniciativas, estimula debates e presta apoio na organização. Então a gente falou um pouco da história, da arquitetura, do turismo, e o mais bacana é que essas três grandes áreas, elas se amarram também. Nós temos um compromisso público assumido com as pessoas, com as instituições, com os territórios. Então, a atuação da UFSM pode ajudar a alavancar o desenvolvimento dessa região aqui, do perímetro previsto para o Distrito Criativo centro Gari. São mais de 230 ações de revitalização de curto, médio e longo prazo, previstas no plano de ação do projeto.